Sem LOL é um jogo de turnos, mas é um conceito muito avançado isso, Eu não acho que precisa... Eu não acho que o jogador normal de solo kill precisa saber desse negócio de... Cara, ah, ele precisa ter um, um, um senso de que. Ele precisa ter um senso de quando ele pode fazer as coisas. E isso implica em ter uma noçãozinha de que o jogo ele se joga em turnos. Eu não costumo falar de turnos. Eu acho que, eu acho que o turno é, é uma coisa melhor, na verdade. Eu costumo dizer que o LOL é uma balança. Quando um lado faz alguma coisa, o outro tende a fazer também. Quando um lado fez alguma coisa, agora é a vez do outro lado fazer algo. Eu acho que turno é uma, realmente um jeito melhor de descrever esse tipo de dinâmica que tem no LOL. Porque o que acontece muito, você vê no. no em solo kill acontece bastante. As pessoas têm muito o hábito de, por exemplo, pegar um shutdown, ganhar mil de gold. E não em base O shutdown que você pegou de mil de gold É completamente inútil se você não gastou esses mil de gold ainda Você consegue entender isso? Mas, mas acontece bastante Às vezes o cara, sei lá, matou duas pessoas O jungler, gankou duas vezes com sucesso Aí ele tá valendo dinheiro já Só que ele não foi base ainda Aí ele se empolga e quer dar um invade Aí ele morre porque ele não foi base Ele dá mais dinheiro pro outro time Porque ele tava valendo dinheiro Enfim, a vantagem dele já não é mais tão, tão importante assim É um exemplo bobo, mas acontece muito isso As pessoas... Uh querem estar sempre fazendo alguma coisa. Às vezes ceder o tempo para outro time fazer alguma coisa é a decisão certa. Não é... você não, não precisa estar sempre fazendo alguma coisa no jogo. Tipo, você precisa estar sempre fazendo alguma coisa, mas não criando alguma coisa. Às vezes você pode estar passivamente farmando, por exemplo. Você pode pa passivamente farmar porque não é a sua vez de ter prioridade. É uma decisão boa, às vezes. Kami, posso ir a The Carry? Eu não tenho mid nessa conta e sou ruim. Pode. Me convenceu. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha que jogar de Kennen. Eu vou ter que ir de Kennen. Eu vou ter que de Kennen. <risos> Quase que eu esqueci. Eu preciso de Kennen. Nossa, mas aí a nossa compra já vai ficar um lixo com Kennen, Mid e Rumble Top, né? Ei lá, amor de Deus. Bom, mas é bom contra a Melee, né? Os olhos nunca mentem. É uma menina, né, que faz a voz do Kenny. Inclusive, ela dubla outro boneco. É a dubladora da Evelyn, não é? Não é a dubladora da Evelyn? Versátil ela, né? Mas tem alguma skin boa do Kenny? Eu adoro essa skin, porque ele é muito pequenininho. É melhor dele. Olha essa daqui, da hora, hein? Vamos com essa. Você parece um rato. Minha conta tem todas as skins? Agora tem. Porque eu comprei, não porque a Riot me deu. Não, tem algumas que eu não tenho, né? Porque não dá pra ter. Vamos lá, é o que é mesmo? Reirelia. Hey, a gente tem o rei, hey, tá safe. Você tem karma, chato, hein? Nossa, não tem exaustion nesse jogo, que delícia. Não sei se eu gostei dessa skin. Parece muito chamativo. Agora é shield... ...MR. Pulada. Por que que eu flechei cedo ali? O que é que é? Hum? Meu inimigo foi eliminado. coisas. Consegui chegar o E nela. Deus ou não? Pô, mandaram muito Mesmo não tendo matado Ela ficou Ela perdeu muita coisa Ela tá com o cover do Chaco aqui Eu não posso abusar Vamos saber que o Chaco tava ali Porque eu tinha visto ele aqui era muito provável Que ele ficasse dando cover Pra Irelia conseguir resetar o Wave Especialmente né? depois de ela ser focada Por quatro pessoas Seria natural que o Jungle Tivesse ali que é Meu Deus Eu, eu sou uma mula Achei que eu tava seis Que foi? Não tá cheio. Nossa, okay. você, você me distraiu. Vai trazer o café. Desgraça. Nossa, você acabou com o meu jogo. Platina. Acabou, acabou. Literalmente acabou. Vou voltar dois níveis atrás. Literalmente acabou. Literalmente acabou. Eu não tô exagerando. Tadinho. Ah, ah. ah Digo eu. Nossa, eu fui muito burro! Eu tô puto porque eu fui burro, não porque ela me matou, mas porque ela me matou pela minha burrice. Nossa senhora, eu faço essas super... coisas... Uma crise existencial. A gente tem Rumble Top, que é tipo Renekton Top, só que pior. Pode o Protobelt barra colhedor? Eu quero fazer colhedor, eu não quero fazer Protobelt, não. Ciente que o Protobelt é melhor. Eu não quero fazer Protobelt. Cachorro. Ah, oh, o Rubble tá fidando, hein? Misericórdia. É Vamos ver se ela for fazer o Witch's de primeiro. ela vai fazer a espada do rei, né? Ou o Witch's End faz com o eu não sei. Não. vai fazer a espada do rei, então. A gente pode fazer Void de segundo. Tô xingando ninguém, não. Enxá. É <risos> brincando, tá? Vocês conseguem perceber que eu tô brincando quando eu falo desse jeito? Eu fico com medo das pessoas acharem que eu tô falando sério. Isso, é <risos> Vai custar minha vida, não vai? Balanceado. Ela falou tchum! Meu Deus! <risos> é muito chato esse boneco! Olha a quantidade de lifesteal dessa boneca, mano! Ela não tem lifesteal, ela só é uma boneca, é o que dela, que é masqueroso. tem flash, ainda, não vai morrer não. Meu Deus. Não. É um pateta, né? Vamos combinar. Oxi. Não era só não matar? Eu tô muito otimista. Não, Júlio Ah, eu vou fazer isso, gente. Eu sei que é meio troll, mas eu vou fazer. Eu acho que ele confiou que ele ia conseguir se curar, mas o... Jack tá de ignite. que fazendo 2v1? Meu Deus. É meio preocupante quando essas coisas acontecem. Meu deus, eles vão daivar a gata! GATO, corre! Meu deus, o gato fugiu! O gato fugiu! Será é que eles vão me daivar? Eu levo levam um comigo. Eu levo a Irelia, a Irelia não, a Irelia com certeza não levo. Eu levo a Karma comigo. Tanto um que a Guni saiu me andando sozinha aqui. Gata corajosa. WTF Eu achei que fosse o clone, porque não fez nenhum sentido AH! MORREU! Meu deus do céu o que que é isso? <risos> Ai meu deus, o Kled Gente, <risos> só quero ir embora daqui não é o nome do que da Irelia da surto da lâmina Foi o surto da lâmina ali mesmo Tá vendo? Isso aqui é o um exemplo perfeito do que eu falei A gente ganhou a fight, a gente quis usar o arauto e levar a mid Não era a nossa vez mais de fazer coisas Tem que saber a hora de voltar ou não fazer nada, tava tudo bem já Foi muito fácil de ver não? Era só não tá aqui Deu tempo do Chaco morrer, voltar e matar Claramente é que a gente fez alguma coisa errada Eu não consigo clicar contra o Kled, isso me deixa bem triste Marca o Viego clique Karma oh, que... errando. Ela tá deixando a fera sozinha. Eu não consigo matar o Cled duas vezes. Pequenininho e grande. Bom, que eles têm que entrar na gente. Daí quem nem é bom. Bom, pelo menos a gente sabe que eles não têm ward pro top, né? Todas as wards da mulher tão mid bot. <risos> Por aí, gostaram? Nossa, mataram todo mundo. Que time bom? Que isso? Não só mataram todo mundo como já estão indo barro. Não, que time bom. E que isso? <risos> Alguém busca o gato. uma a aqui, se eles invadirem, paciência. Se eles invadirem, não, se eles vierem pro bar. Tá, agora a gente tem bastante dano. Eu só acho que eu não consigo matar Irelia porque é modrenário um drenário É, né? o Kled também não dá. Muita vida esses bonecos! Sim, a Yumi tá de Glace Eterno. Não me perguntem, só aceitem. Tá dando certo. Uma morte silenciosa. Não. Nossa, o meu herói. E eu falando mal do boneco dele. Ela veio me salvar lá de Nárnia. Era muito óbvio que o Chaco tava aqui, né? Era a única play possível pra ele. Não, correto é eu fazer Void Step. Void Staff não, zonas de próximo item. Eu não vou fazer porque eu quero fazer Rabadon, mas o certo é fazer zonas. Não, eu vou fazer zonas. Não, eu vou fazer Rabadon. Rabadon e Stopwatch Ó, mesmo erro daquela hora no mid. A chance de dar errado é alta. Não tem por que a gente fazer isso. A gente pode só voltar e fazer Dragon e acabar o jogo. Ou a gente pode acabar o jogo assim. Só que tem chance de dar errado. Felizmente não vai dar errado porque meu time é muito bom. Ai como é bom ter um time bom. Nossa senhora, que time maravilhoso, que time bom. O oh, campeão que eu sou bom. Cena.